Se você é mãe, você já se deparou com algum manual sobre maternidade. Tem manual para tudo, parir, alimentar, amamentar, pegar no colo, fazer dormir, não importa o assunto. A promessa dessas listas de conselhos e regras é a mesma, se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Mas será mesmo? E se é que existe uma maternidade ideal e um estado de plenitude nela, quem é que pode alcançar isso? É disso que eu falo hoje. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo e comenta aí qual foi o palpite mais sem noção que você já recebeu sobre maternidade? Basta ver os dois risquinhos do teste de gravidez para uma avalanche de manuais, conselhos e especialistas começarem a bater na sua porta. Amamentação por livre demanda, zero tempo de tela, maternidade por apego e por aí vai. O checklist a cumprir é enorme. Vai de parto humanizado a introdução alimentar com legumes que o próprio bebê pode levar à boca. O que essas listas não dizem é que o trabalho de criar uma criança é complexo, exaustivo, imprevisível e não se faz só com boa vontade. Guia. É preciso tempo, dinheiro e várias pessoas envolvidas no processo. Inclusive, no passado, esse era um trampo feito por toda a comunidade e não por uma pessoa só. Então como que a criação foi parar todinha no colo da mãe? Bom, é no século 19, com o desenvolvimento do capitalismo e com o crescimento da burguesia, que acontece uma divisão social entre o público e o privado. Fica com o Estado o trabalho de administrar as produções, e com a família, a responsabilidade de sobreviver. É nesse momento que o homem é empurrado para o lugar do provedor e a mulher da cuidadora. Começa então a rolar uma ideia de que a família, especialmente a figura da mãe, é suficiente para educar e criar os filhos até a vida adulta. E aí, junto com isso, cresce um discurso que coloca os pais como decisivos na criação. A gente vive nessa fantasia, no senso comum, de que essa família é isolada da sociedade. Então, que esse pai e essa mãe eles têm um poder quase direto sobre o desenvolvimento do filho. Com esse suposto poder, o medo de falhar cresce. E aí aparece o mercado apresentando soluções. Agora é o médico, o psicólogo, o pedagogo, o educador parental, ou... e assim vai, entra. Você tem o educador parental o da primeira infância, ou da segunda infância, ou da adolescência. Sempre tem o livro, aí tem o curso, aí tem o Instagram que você segue. Todo mundo sabe sobre o seu filho. Alguma coisa sobre a sua parentalidade até, né? mais até do que sobre o seu filho, que você não sabe, você precisa saber lendo como que se faz. Tudo parece ser sobre aprender o jeito certo de fazer a coisa certa para que tudo dê certo. Uma espécie de meritocracia da maternidade. Mas e se a mãe precisa trabalhar? E se ela não tem uma parceria que colabore? E se não conta com rede de apoio? E se não tem dinheiro? Essas soluções os manuais não oferecem. Os manuais reforçam a ideia de que é possível dar conta de tudo no ambiente privado. E se não está dando, é obrigação da mãe conquistar uma rede de apoio ou um parceiro colaborativo. Só que essa ideia também é uma ilusão. A estrutura mãe e pai para uma criança não vai resolver esse problema. Hum. Se a gente não sai dessa, dessa estruturinha e vai justamente para o Estado e vai dizer ah, o Estado precisa dar amparo pra qualquer pessoa que tenha filho. Inclusive, não é só mãe. Porque daí fica essa coisa também de mãe, mãe, mãe. Quanto mais a gente reforça, mais a gente desobriga os pais. <risos> e eu sempre digo também que a questão é muito mais a gente desobrigar as mulheres dessas tarefas do que ficar focando em obrigar os homens também. Sabe? É tipo uma mudança muito sutil, assim, na, na tática política. Mas isso é tática política, não é teoria, não é nada. Faz parte da tática política também negar esse papel da mãe perfeita, sem falhas, ideal, que só existe na propaganda de margarina O que a gente pode dizer é que não existe parentalidade sem correr risco. Ao mesmo tempo, Salvo grandes dramas e coisas muito graves, não existe coisas que eu também não posso voltar atrás. A parte mais difícil da experiência de ser pai e de ser mãe é o correr o risco. Uhum. É você querer muito que dê tudo certo na vida daquela criança e você não saber qual é exatamente o caminho. O que eu entendo que tranquiliza é você pensar que... Você não é a pessoa que tem que ter todas as respostas. No lugar de cobrar as mulheres para elas exercerem uma maternidade ideal que sequer existe, a gente precisa cobrar o Estado para que ele ofereça a rede de apoio que as mães precisam. Seja remunerando o trabalho de cuidado, seja oferecendo os passos de qualidade para que elas possam deixar seus filhos. Não há mãe suficientemente boa que consiga superar todas as opressões que adoecem as mulheres que têm filhos. E nem tem produto ou manual à venda que garanta essa maternidade ideal. É por isso que a gente precisa da luta feminista. E as mina faz isso de maneira séria e comprometida desde 2015 com a ajuda das nossas apoiadoras. Vem saber mais sobre esse tema na matéria publicada lá no nosso site. O link está na descrição. Para seguir produzindo reportagens como essa, a gente precisa do seu apoio. Com 20 reais ou mais, você fortalece as Minas e colabora para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Tá tudo explicado lá no Catarse, como fazer uma doação e como receber as nossas recompensas. Não dá para contribuir? Então compartilha com a galera e vê quem pode ajudar nesse momento. Um beijo e até semana que vem.